parente filho, sobrinho, primo. Uh, autista, mas é leve, como se ser autista leve fosse ter menos autismo, ou ter só um pouquinho de autismo, isso não, não faz sentido, né? E, e todos pensam, porque quando a criança é pequena, os sintomas são muito sutis, e depois que ela cresce, hum, isso vai entendi. trazendo mais prejuízos. Não é tona, né? É, vem à tona uma série de, de padrões difíceis, né? de, às vezes, uma rigidez importante, uma dificuldade de se colocar no lugar do outro, uma dificuldade de flexibilidade mental, de aceitar mudanças na rotina ou no script do que quer. Então, é, quando a criança é pequena, ela... Já começa a reparar em mudanças de caminho quando a mãe muda a rota da escola ou do supermercado. Depois, quando ela é grande, se por exemplo, entra alguém e mexe na porta e sai do script do que a gente tá aqui, eu posso, a pessoa já pode se desorganizar completamente porque aquilo tava fora do previsto. Uhum. Então, são prejuízos para a vida, é, igual o doutor Antônio tava contando ontem, né, aqui no, no podcast de vocês. Só é um transtorno quando causa prejuízos para a vida do do indivíduo portador, uhum. seja qualquer transtorno, né? Seja depressão, ansiedade, autismo, só é um... Porque o autismo em si, um jeito de ser, alguns artigos têm falado so... até agora sobre uma personalidade autística, porque muita gente se identifica com, com alguns dos sintomas. Uhum. É, se a gente for parar para pensar, realmente Sim. todo mundo tem um pouco, né? Sim. Mas se você tem prejuízos na sua vida social, familiar ou acadêmica... Você precisa investigar um possível transtorno. Uhum. E é isso que a gente precisa, uh, que as pessoas precisam atentar. Porque o medo de, de um filho ter autismo, o medo de usar essa palavra é tão Sim. grande que às vezes bloqueia de pedir ajuda, bloqueia de fazer um curso. E o prejuízo Blo... é para a criança. Total, né, cara? Total. Hum. Porque é, é, é assim... Sabe quando você vai atirar num dardo que está lá longe? Se você muda um milímetro a rota na hora que você está atirando, muda, desvia completamente dessa direção final. Sim. A Cada então, mês que passa, que você não fez nada. Pensa, é em um, é um é 30 perdido no minutos a gente consegue um monte de sinapses nesse cérebro um dia, é. amanhã teu filho não tem mais a mesma neuroplasticidade do que ele tem hoje. Então, é muito importante que os pais esqueçam essa história de diagnóstico, isso... Claro, é importante porque daí os planos de saúde é, precisam reembolsar as terapias, porque aí a gente consegue ter acesso a tratamento na rede pública. Claro que o, o diagnóstico é importante, mas não fique esperando o diagnóstico. Uhum. Não espera ter esse nome, porque às vezes ele nunca vem, o diagnóstico. O autismo, ele é um transtorno biopsicossocial. Você não tem um marcador biológico que vai te detectar autismo. Tipo, faz um exame é. de sangue e sai é, é. um, um raio-x. Alguns gêneros, você até sabe, mas não, não vai, é um raio-x saiu, mas, mas a grande maioria não vai sair em exame nenhum, nem um exame genético, nenhum exame de imagem, nenhum exame de nada. Porque é um conjunto super complexo de fatores biológicos, muitos genes envolvidos, psicológicos, uh, cognitivos, comportamentais e sociais. Porque assim, ó a gente tem o um, um, um, um espectro autista, que é... Imagina, de um lado da folha ser tudo preto, do outro lado da folha ser totalmente branco. E a gente tem infinitas variações de tom cinza. Então, hoje, a régua tá aqui, ó, no cinza claro. Então, todo mundo que tem um pouco de preto é autista. Todo mundo que tá aqui na parte branca, não. Mas essa régua já mudou. Antes, a gente tinha... Um autista, na década de 80, por exemplo, a gente tinha um autista para cada 10 mil pessoas. Uhum. Hoje a gente tem um autista para cada 30 crianças, que saiu agora na última pesquisa, num jornal importante de pediatria, um, um JAMA, que falou sobre esses dados nos Estados Unidos. Uma em cada 30, cara, é muita criança. Uh, deixa eu te perguntar uma coisa. Hum. A, a abrangência do diagnóstico aumentou, os, o número de casos aumentaram uhum. ou as duas coisas? As duas coisas, Os, uhum. o, o, as, as causas estão sendo investigadas, mas o que a gente sabe com certeza... É que a abrangência aumentou. Antes, essa régua aqui nesses tons de cinza eram mais para o pro, pro lado. Precisa, você precisava ter mais tons de preto, mais tinta preta para né, uhum. imaginando assim num, num, visualmente. Uhum. Você precisava ter sintomas muito fortes e característicos. Uhum. Hoje, esse espectro aumentou. Então a gente precisa ter menos sintomas para estar no espectro autista. E aí, uma vez. Estando dentro do espectro, a gente tem os níveis né, de suporte, leve, moderado e grave. Ixi. O leve são os antigos Asperger's. Asperger. Se tem atrasos na fala, já é nível 2. É moderado. Já é moderado. Então, a gente já precisa de um suporte maior para essa criança comunicar quando ela tem dor. Comunicar o que ela está sentindo, é, negociar, questionar e não... Arrebentar a cabeça na parede porque ele fica desesperado, que ele não consegue ser entendido. Uhum. Então, a gente já tem crianças aí que precisam de um suporte maior, de uma equipe multidisciplinar. Não terapia. tem contato visual na, nessa parte Às vezes tem, moderada. sabia? Tem? Às vezes tem. É, é, porque como a gente tem muitos tipos de autismo, porque isso confunde muito a galera, quando você tá desconfiado, né, de um filho, de um sobrinho, de um parente, você vai no Google, doutor Google, né, é. vou procurar aqui, quem olha nos olhos, aí muitas vezes os pais me falam, não, Maíra, mas ele, ele olha não é olho. autista, ele olha no olho, ele me abraça, ele é carinhoso, ele imita, ele segue comandos, ele entende, sim, mas ele faz isso menos do que precisaria uhum. para aquela idade para corresponder à idade exato que e aí você fica esperando para ver o que vai acontecer e tal e vai perdendo essa riqueza que é a neuroplasticidade Sim.